Olá meus irmãos, meus amigos, meus parentes, gente boa de Deus que está nessa caminhada com a gente aí do Projeto Nigéria. Queria primeiramente desejar a todos vocês um feliz ano novo, é, para aqueles com quem eu ainda não falei, não tive a oportunidade de falar, né? desejar a vocês todos muitas alegrias, muita saúde, muita paz e muitas realizações nesse ano. Eu estou fazendo esse videozinho aqui para poder é, atualizar vocês dos últimos acontecimentos na Nigéria. Né? É, depois, a, a maioria de vocês deve, ter, deve estar acompanhando o que tem acontecido, mas depois que descobrimos toda a trama, todo o esquema do, do tal Bispo Evans, que era o dono do Orfanato James 127, né? de desviar dinheiro, ele recebia dinheiro de americanos para cuidar das crianças e nunca usou esse dinheiro nunca ninguém soube desse dinheiro e enquanto nós estávamos, assumimos o cuidado das crianças no ano passado, ele continuou a receber dinheiro sem notificar nada para ninguém recebeu muito dinheiro só no ano passado ele recebeu 32 mil dólares sem conhecimento de ninguém de americanos os americanos desconheciam a nossa existência da no orfanato, assim como nós desconhecíamos da, a existência desses americanos mandando dinheiro até que tudo né, foi descoberto. Os americanos também me procuraram, depois de termos tentado procurá-los, eles nos, acabaram nos procurando e descobrindo toda a trama do, do, do bispo lá, eles cessaram evidentemente de mandar dinheiro para ele, a situação ficou mais... É, insuportável do que já estava, a gente já estava tendo dificuldades com o bispo, porque ele ainda estava, ainda por cima estava tentando extorquir a gente, querendo dinheiro de nós, porque nós estávamos cuidando de crianças dentro do prédio dele, na verdade um prédio que foi construído também com doações no passado, que ele recebeu para poder ajudar crianças, mas enfim, o cara é um, é um surtado, um louco para tentar tirar dinheiro de todo mundo que ele podia, e, então, no começo de dezembro, nós resolvemos eh, começar a retirar as crianças lá de dentro do orfanato. E a primeira, o primeiro passo nós foi tirar aquelas crianças sobre as quais nós tínhamos a guarda. Só que não foi uma tarefa fácil, porque já existia uma ameaça. Esse bispo tinha ameaçado a vida do nosso time nigeriano lá, que estava trabalhando dentro do orfanato e até a minha própria vida. E... Nós tivemos que montar uma operação para poder fazer isso foi, uma, foi literalmente uma operação militar Tinha coronel junto, tinha um carro da polícia Fortemente armado junto de nós Para poder participar da retirada dessas crianças Porque nós sabíamos que o bispo ia dificultar tudo E levamos ônibus para poder retirar as crianças Um caminhão para retirar as coisas que a gente tinha lá do nosso escritório Além das coisas dessas crianças em particular e assim que conseguimos tirar essas crianças, tentamos também tirar as outras que nós não tínhamos a guarda sobre a vida delas, mas que estavam em situação crítica de saúde, são situações mais particulares que nós vínhamos cuidando, mas não conseguimos até agora, o presente momento. A assistente social da cidade nos prometeu que vai tirar essas crianças de lá e trazer para o nosso cuidado, porque ela sabe do risco que essas crianças estão correndo também. E as outras crianças, infelizmente... Nós ainda vamos ter que contar é, com, com o que a justiça vai resolver, porque depois de retirarmos as crianças sobre as quais nós tínhamos a guarda, é, nós entregamos uma documentação com todas as provas fornecidas pelos americanos e as nossas provas de que nós vimos cuidando dessas crianças para mostrar que esse homem é, é um golpista que estava dando um golpe tanto em nós quanto nos americanos e, acima de tudo, nas crianças porque ele recebia dinheiro. E mantinha num estado de miséria terrível. Tanto que algumas delas quase morreram. Foi o caso da Vitória, do Bobo, que passaram por situações críticas de saúde. Além de outras duas que têm HIV, só nós descobrimos quando assumimos o orfanato e começamos o tratamento delas. Enfim, estamos agora nessa situação. O governo, as autoridades do estado, seria uma espécie de polícia civil lá. É, eu conversei diretamente com o chefe da polícia civil do estado... Entreguei toda a documentação para eles iniciar iniciaram uma investigação. e Eu falei duas horas com eles, depois eles chamaram para um interrogatório um assistente social da cidade, chamaram a Diana e chamaram o bispo, que passou o dia todo lá, mas que de cara já começou com, com, com, com as suas artimanhas, né disse lá para eles que não falava inglês, que ele falava só o dialeto local dele, que, esse, que o, que o chefe de polícia do estado não sabia falar. Então, o próprio chefe de polícia com quem eu conversei ontem por telefone estava falando: esse cara é de caráter totalmente questionável, mas nós vamos investigar tudo e vamos tomar as medidas certas, as medidas necessárias nesse caso. Enfim, agora é aguardar que a justiça lá faça alguma coisa. E enquanto isso, para tentar causar mais confusões, o bispo nos processou na corte, dizendo que nós estamos difamando ele, que nós entregamos. É, que nós falamos para a polícia coisas dele que não são verdade, que nós é, difamamos ele na internet fazendo com que é, pessoas que mandavam fundos para ele cuidar das crianças parassem de mandar é, dinheiro para ele e agora ele não sabe o que vai fazer. Enfim, esse homem recebeu aproximadamente 215 mil dólares nos últimos cinco anos para cuidar dessas crianças e... e... E tudo que a gente sabe que ele fez com dinheiro é uma construção que a gente descobriu também recentemente que também já, já entregamos a, a, esse detalhe para a polícia mas enfim, alugamos uma nova casa com toda a dificuldade do mundo para fazer o um dinheiro chegar lá com uma irmã na Holanda aqui com a Marina ajudando com um empréstimo para poder pagar o aluguel da casa até que o dinheiro a gente conseguisse pegar, receber doações do Brasil uma dificuldade imensa e ainda estamos resolvendo essa questão do aluguel ao mesmo tempo que estamos... Ainda comprando camas, né? nós estamos hoje com 24 crianças, inclusive hoje, hoje, nesse dia de hoje, no dia 6 de janeiro, resgatamos quatro crianças de uma só vez em uma vila, que estavam todas elas, as quatro, prestes a serem é, mortas pela comunidade, que achavam que as quatro eram bruxas. Essas quatro estavam vivendo nas ruas. Recebemos uma ligação durante a madrugada passada, é, uma pessoa falando, olha, venham aqui porque tem quatro crianças que sendo chamadas de bruxa e eu acho que de amanhã elas não passam. E pelo, pelo tom da, da ligação vimos que era uma coisa muito séria. Nosso, um membro do nosso time, o Geru, foi para lá muito cedo, encontrou uma situação realmente crítica e resolvemos tirar as crianças de lá. Essas quatro já estão na, na nossa casa também. E agora nós estamos então com 24 crianças dentro dessa casa. Camas mesmo, nós só temos cama lá, temos é, três beliches, camas para seis crianças. E eu consegui, nós conseguimos já levantar aqui verbas com dois irmãos para comp comprar cinco camas. Então são essas três que já foram feitas, que já chegaram. Lá não se acha cama pronta para comprar, então tivemos que pagar um rapaz para fazer. E temos verbas para comprar cinco camas. Nós precisamos de 15 camas no total. Eu preciso comprar mais 10 camas. Eu quero ter um, é, uma beliche reserva lá para um assim mais emer emergenciais. Enfim, precisamos de ajuda, estamos, estamos colocando nesse momento todas as crianças na escola, essa semana. Então, estamos pagando as taxas de inscrição delas, o é, uniforme, tendo que comprar, o diretor de uma das escolas já falou, olha, essas crianças que estão vindo para cá, até segunda-feira tem que estar com o uniforme, senão não vão entrar mais para a aula. Enfim, vários gastos, além do advogado que nós estamos pagando agora, que não é barato, para poder resolver essa situação toda com o bispo e ver o que nós vamos conseguir resolver lá, para ver se a gente consegue pôr esse homem na cadeia, e receber do governo a guarda dessas crianças, para continuar cuidando delas. É, então é isso, meus irmãos. Queria só compartilhar com vocês isso que está acontecendo lá no momento. Graças a Deus as crianças que estão conosco estão bem. As crianças do que ficaram no orfanato do James, a gente sofre com toda a situação, porque além dessas três pequeninas que precisam de cuidados especiais, as outras de uma forma ou de outra sempre conseguem mandar algumas cartinhas para nós, umas dizendo que vão fugir de lá, que não conseguem ficar lá mais, outras fazendo greve de fome, então tá uma situação assim complicadíssima. E o nosso trabalho vai seguindo, vamos fazendo o que vamos fazer o que pudermos para poder tirar essas crianças de lá das mãos desse desse ladrão, né? Desse, é, enfim, desse bandido que deixou essas crianças passarem por situações terríveis quando ele tinha dinheiro no bolso. E, e vamos continuar orando por elas e agradecendo aos irmãos que continuam colaborando com a gente e pedindo que não deixem de colaborar e aqueles que sempre pensarem em ajudar de repente, esse é um bom momento, estamos precisando muito de sua ajuda lá. Bem, um beijo em todos, fiquem com Deus, feliz ano novo para vocês mais uma vez. Tchau, tchau.